É muito bem, estamos chegando com você aqui com mais um vídeo, com mais um trabalho, com mais uma história aí, né? É de alguém que é, cooperou aí para escrever é, a história da música evangélica no Brasil, né? Apesar de, de não ser tão antigo, mas eles praticamente aí, né? Foram uma das dos ícones, né? É, dos anos 90, é no meio da música evangélica brasileira, né? Muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. É por isso que o professor Boina está aqui, para sempre esclarecer, né? Alguma coisinha nós sabe, né? Então Tem amizade aqui, tem outra ali. É, também já trabalhou com gravadora, trabalha com rádio. Enfim, né? Alguma coisinha a gente sabe sempre. Muito bem. Não deixe de deixar o seu like aí, né? É, deixar o seu comentário embaixo do vídeo, e se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? é Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que Nelson e Valmir. Você lembra desse nome? Não lembra? É os famosos, né? É a famosa dupla Os Canarinhos de Cristo. Lembra deles? <música> É muito bem quem não se lembra. Né? 1989 foi uma data que praticamente aí é, foi uma data é, referencial, né? Ao que que acontece em 1988 é pela gravadora Califórnia é, estava sendo lançada aí um dos melhores é, discos, né, da dupla Joel e Jonas que na época é, entre duplas jovens evangélicas, né, era melhor. É, em 1988 eles lançavam o disco Voador, é, em 1989 é, a coisa ia se revolucionar em dois setores da música evangélica. Por que dois setores, professor? É, porque na música sertaneja, é, em 88 foi lançado Joel Jonas disco Voador, mas infelizmente a gravadora quebrou, não teve muito... É, muito alavancamento, né, que eles mereciam, pois o disco foi muito bom na, na época, né, quem conhece sabe, é, mas em 1989, Mateus Yense dono da gravadora Estrela da Manhã, depois de muitos anos, praticamente descobriu uma joia preciosa, né, uma joia que daria muito lucro para a sua gravadora e também né, daria muita alegria para o povo do Brasil. Estou falando aí de Nelson e Valmir, né? É os canarinhos de Cristo. É logo no comecinho aí de 1989, Mateusiense lançava é, o LP na época Vida, é o LP Vida, é, pela gravadora Estrela da Manhã, ou seja. Em 1973, a gravadora Estrela da Manhã tirou a sorte grande também, né? Que foram eles né, que lançou o famoso Sem Ovelhas com Oséias de Paula. Depois de tantos anos, em 89, eles descobrem né? É, essa joia preciosa que era os Canarinhos de Cristo e lançou aí o LP Vida. É, pouca gente sabe, acha que Vida foi o primeiro lançamento deles, e pela Estrela da Manhã. Mas os canarinhos já tinham lançado um disco, né? É, já tinha lançado um disco na discoteca Deus e é Amor da Irmã Araci Miranda, lá em São Paulo. Mas o que decolou mesmo foi o LP Vida de 1989, que veio a explodir no Brasil é, e, e trazer uma nova geração de, de música sertaneja evangélica para o Brasil, né? Que vendia praticamente igual água, né? No mesmo ano de 1989, é, também já se despontava outro gênio da música evangélica, que era Matos Nascimento, ele estava saindo dos Paralamos do Sucesso, é, logo mais em 1990, ele entraria no, no meio gospel e explodia no Brasil inteiro. Mas 89 para 90 foi a vez dos Canarinhos de Cristo, vendia caixas e mais caixas é, de discos invadiu o Brasil de ponta a ponta, é, em todas as partes desse país que você ia, era só Camarinho de Cristo, né? não tinha outra dupla, é, eu creio que, depois de muitos anos, né, é, que a música gospel já existia, foi o primeiro fenômeno, né? foi o primeiro, é, a primeira dupla a invadir nacionalmente é, todo o Brasil, e vender muito, mas muito disco mesmo. Né? Segundo os próprios cantores, cantores, é, isso, segundo palavra deles, eu não posso te garantir, se, é, diz que até hoje vendeu 7 milhões de discos, né, contando com é, o LP e o CD. Eu tenho minhas dúvidas, né, porque é muito disco, mas na época mesmo, quando a gente trabalhava para gravadora, vendia muito mesmo. Né, era fora do normal, era fora do normal, vendia demais da conta. E... Só superando eles, na época, né? É, em 1990, quando o Matos Nascimento entrou, que foi uma explosão no Brasil inteiro, aquele lá, quem estava de pé, ficou de pé. Aquele que estava começando, é, precisou parar, né? porque só dava Matos Nascimento em 90. Né? Mas os Canarinhos de Cristo chegou a fazer sucesso no Brasil todo, entre 1989 até por volta lá de 1992, é, 92, 93, eles lançaram lá o LP Vida pela Estrela da Manhã, que foi uma febre total. Depois, mais tarde, veio Além das Estrelas, que também vendeu demais da conta. E depois, mais tarde, é, veio o terceiro e último pela gravadora Estrela da Manhã. É, eu não estou me recordando aqui, mas era um, um LP, uma capa bem repintada, todas elas bem caprichadas na foto... Eles estavam muito bem estampado a estrela da manhã caprichou usou os melhores músicos do Brasil para gravar esses trabalhos do, dos canarinhos de Cristo foi aonde estourou aí no Brasil tudo em todo inclusive é, um dos principais músicos que tocou naquele primeiro disco dele o LP Vida é, foi aquele aquele aquele maestro lá que toca pois Ismael Carlos né? eu não, eu agora não me lembro Al ah, Martinez é o famoso Martínez, né, que tocou para tantas pessoas, aí, inclusive na música secular, também tocou aí no disco dos Canarinhas de Cristo. Eles gravaram três discos pela Estrela da Manhã, depois houve uma, um rompimento de contrato é, com a Estrela da Manhã, foram para outra gravadora e algumas confusões comerciais lá não, não vem, no caso, na, é, não vem. É, no caso, né, isso aí não é coisa que se entra em assunto, mas é tudo parte comercial. Quando eles foram para outra gravadora, como a, a outra gravadora não tinha uma rádio igual a, a, a Marumbi, né? Porque a estrela da manhã tinha a rádio Marumbi que divulgava seus trabalhos, é por isso que eles pegaram no Brasil todo. Hoje ainda são muito conhecidos no estado do Paraná, são muito famosos na região do Paraná todo, mas. No Brasil já não se ouve quase falar dos canarinhos de Cristo. Naquela época, quando pegou o fogo mesmo, quando eles lançaram o primeiro, o, o, o LP Vida, se vendia em todas as partes do Brasil. Não tinha um canto que as pessoas não pediam os canarinhos de Cristo, é, o LP Vida. Segundo eles, né? é, não sei se é uma realidade, vendeu 7 milhões de de unidade, Ó, escute só um pedacinho que eu não vou tocar muito, senão vou acabar perdendo a gravação, vamos lá olha o instrumental disso gente, Ó, escuta só eu não vou arriscar tocar a música gente, porque isso aqui deve estar registrado nos pés à cabeça né? é, bom registrar, é bom só tocar um pedacinho é, um comecinho só pra você saber, fazer uma ideia que o trabalho era bonito. Ó, escuta esse, ó. São músicos de primeira qualidade, né? E sem falar que os moleques. Canta mesmo, hein? Canta demais. É, muito bem, Muito bem, né? 1989, 1990 foi uma época né, que praticamente deu uma mudança geral é, na música evangélica do Brasil. Né? Em 1990, igual eu estava falando, chegou o Matos Nascimento, é, revolucionando tudo que estava pela frente, vendeu milhões de discos e conservou-se aí na, no hip-hop nacional de ponta a ponta. Eu creio que entre... É, em 1990, 93, 94, mais ou menos, não estou bem lembrado, mas tudo que se gravava vendia. Era um fenômeno nacional, né? Agora, na, na gravadora Estrela da Manhã, foi dois fenômenos que apareceu durante a vida da empresa. Em 1973, é, o, o, o LP Sem ovelha com Oséias de Paula, muito conhecido, e... De, segundo dizem, né? não sei se é verdade, vem, chegou a vender quase 4 milhões de LPs nesse tempo todo, né? É, os canarinhos afirmam que eles venderam 7 milhões, não sei se é verdade, mas deve ser verdade sim, porque os meninos cantam muito e o trabalho ficou muito bem gravado. Esses meninos vieram da roça, gente. É, Os canarinhos de Cristo veio da roça, eram pessoas simples, humildes, trabalhavam na roça. E quando Deus é, começou a colocar as composições, né, começou a dar as músicas para eles, antes mesmo deles gravar, eles simplesmente paravam e começavam a escrever. É, começavam a escrever no chão, quando não tinha nada para escrever. É, Estavam no meio da roça, no meio do mato. E foi, Deus foi trabalhando, né, trouxe eles para a cidade e deu o que deu aí, né? Pessoas simples, filhos de pessoas é, de um casal roceiro, hoje praticamente os mais velhos conhecem né? como o maior fenômeno sertanejo evangélico do Brasil, depois disso veio Daniel e Samuel, né? que estão aí até hoje conhecidos nacionalmente mas os canarinhos não ficam para trás não, né? os canarinhos estão aí também até hoje trabalhando e evangelizando é, o estado do Paraná todinho Gente, não deixe de se inscrever no nosso canal né, para a gente trazer mais histórias dessas dessa para você. Né? É, você se inscreve é, também, deixa aí o seu like, o seu comentário e nós deixamos aí é, a nossa homenagem à dupla Os Canarinhos de Cristo e os nossos agradecimentos né, em nome de toda a comunidade evangélica do Brasil pelos serviços prestados à obra de Deus esse tempo todo. Que Deus abençoe grandemente. A vocês, os canarinhos de Cristo e a toda a sua família. Deus abençoe, gente. Até o próximo.